Estou aqui em Alter do Chão, como vocês podem ver, município de Santarém, vim trazer uma novidade para vocês que é o pó dental da Equilíbrio. Ele é feito com o extrato seco de jambu, que é uma planta tradicional da Amazônia, cravo, canela, gengibre e argila. Esses ingredientes juntos vão dar uma sepcia adequada para sua boca e vão dar um hálito bastante refrescante. É um produto totalmente natural. Como todo do Equilibre, sem flúor, ele dá uma sensação de dente lisinho. Sabe quando você vai no dentista e sente que o dente fica limpinho? É assim. O modo de usar é o seguinte, você molha a escova e passa uma pequena quantidade do pó e você escova o dente normal. Você vai ver o resultado, é muito bom. Usando esse produto, você está valorizando a floresta amazônica e deixando o seu corpo mais saudável e bonito.